Salve galera, estamos aqui com mais um DME no canal galera é, Hoje a gente vai fazer um DME do Melhoria 82 a 88 Bom galera, eu recomendo muito esse DME se você tem jogadores que tipo são inegociáveis, entendeu? Tem alguns jogadores ouro, prata, bronze, enfim Não precisa de jogadores muito fortes aqui é, Jogadores com overall de 75 até no máximo <coughs> 77% Pra fazer esse DME, velho Não tem muito segredo, beleza? E eu acredito que se você tiver sorte ainda você acaba tendo um jogador aí bom, tá ligado? É razoável, na verdade Não ótimo, mas razoável É, um, pelo menos um 83 ali você consegue tranquilamente, mano Então vamos lá, vamos fazer esse DME aqui, ó Esse daqui é a, é a minha escalação mais barata que eu encontrei, galera, beleza? É, a gente está com 72 de entrosamento aqui. E 40... É, desculpa. 72 de classificação. E 47 de entrosamento. A gente precisa, no mínimo, 45 de entrosamento. 7 jogadores ouro comum. Beleza? Como vocês podem ver aqui, eu tenho 7 somente. É, eu coloquei de 75 até 76. Beleza, galera? E usei alguns jogadores ali bronze, cara. 52, 54, 60 e 60 Atacante lá, beleza. Bom, o goleiro que a gente colocou foi o Paravero. É, ele joga na. Cara. Vamos olhar aqui. Ele joga. Deixa eu ver aqui detalhes do de jogador: Mountain Liga BBVA MX. Vixe, cara, nem conheço ali. Tá. Esse daqui. É um zagueiro que a gente colocou, o Gonzales, ele joga no, no Galax e é da Major League, beleza? Esse daqui é o lateral esquerdo e ele joga no Whitscaps e é da Major League também, pessoal. Ele fez uma liga aqui muito boa, você pode ver aqui que a gente conseguiu uma, um entrosamento da hora, até com esses dois aqui, ó. O resto foi tudo igual, aos entrosamentos, porque não dá nenhuma liga. Esse daqui é o nosso zagueiro também, Jensen. Ele joga no Starback. E ele é da liga Elite Seren. Beleza. Nem conheço também, mas não tem problema, galera. Isso daqui é o mais barato do momento, galera. É o que eu tenho aqui mais barato no meu time, beleza? Na, na verdade, dos meus jogadores, do meu clube. Esse daqui também são inegociáveis, esses jogadores. Então eu tô colocando eles todos nos DMs. Esse daqui é o lateral direito. E ele joga no Jeju Unity. E ele é da k league 1. Esse daqui é o Matsumoto. Ele joga no Júbilo. E é da essa liga aí, mano. J1. Não sei qual liga é essa. Nunca vi falar também. Esse aqui é o Cork. Ele joga no Burley. E é da Premier League Esse daqui é o Granel, galera A gente já jogou com ele algumas vezes já no, no, no time Ele joga no Girona E é da La Liga Smart Bank Beleza? Esse daqui é o Turan, galera Ele joga no Barcelona E ele é da La Liga Santander, Espanhol 1 Os atacantes aqui são ele joga, O Sansone, ele joga no Bologna nossa senhora, nem sei pronunciar direito esse nome, espero que esteja certo Ele joga na Série A Team, beleza, pessoal? E esse cara aqui é jamaicano, é o Diley Ele joga no Cincinnati Da Major League também, a gente tem três Major League aqui A gente conseguiu uma classificação boa até com eles O entrosamento é o suficiente pra gente conseguir aqui, galera E eu vou enviar isso aqui, então, beleza? E aqui eu vou pegar... A nossa jogador raro com classificação 82 a 88 não negociável. Se a gente não pegar coisa boa, a gente joga em DMA e dane-se. Vamos lá, mandamos. Vamos ver o que que sai, pessoal. Eu espero que saia algo bom. Um ou mais jogadores nesse DMA estão em conflito com jogadores nos seus elencos. Manda ele, que eu nem uso esse cara. Não tem problema. Eu acredito que venha jogadores. Do... do verão galera espero que sim um jogador raro com classificação 82 a 83 oito pelo menos 83 sai cara certeza certeza pelo menos 83 sai nesse cara aqui esse dme aqui ó vamos abrir já esse pack aqui vamos ver o que que vai dar beleza família Sorte, família. Vamos cruzar o dedo. Vamos cruzar o dedo pra dar sorte e vir coisa boa nisso aqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Falta um com Eu achei que valeria a pena fazer esse DM. Não valeu não, não gostei vejo que Pelo menos ele é italiano também Vou usar em DME, cara Vou mandar ele já pro clube Galera, mas o vídeo de hoje era isso Era pra fazer esse DME baratinho aqui, cara Que, pô, custa muito barato esse DME, velho Vale a pena se você tem jogadores que você não pode vender, tá ligado? E não usa Então, galera, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aí Dá aquele like pra ajudar a gente aí, porque é muito importante E comenta aqui embaixo o que você acha desse DME, cara Se você acha que vale a pena, se você fez e o que você tirou, beleza? Eu vou indo nessa, se quiser me segue nas redes sociais estão passando aqui embaixo, família Beleza? Inclusive no Instagram lá, cara Se quiser conversar comigo, manda lá no Instagram que a gente troca uma ideia Dê algumas dicas é... de vídeos, de séries pra trazer no canal aqui... Tô sempre aberto pra vocês falarem aí Sobre o que vocês querem no canal, beleza, pessoal? E fiquem ligados no The Last of Us, também, que tá rolando no canal aqui. Não só tá rolando FIFA, mas como o The Last of Us também. E Dez Gone, galera. Eu vou indo nessa, família. Valeu pela sua presença. Fui!